Pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando Garou, a pedidos de várias pessoas na live que eu fiz no domingo, então eu estou testando aqui, e eu estou jogando com o personagem Tizoc, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, é, confira o vídeo até o final, comentem e fiquem à vontade, então até mais, é isso aí, vamos assistir! Fight! Ah, ele vai te pegar! Ó, oh, ficou feliz. Voa! Esse personagem aqui que eu peguei, com o Tizoque, ele é um, tem um golpe de agarrão, ó. Que nem do Zangief mas é mais difícil de dar, gente. Esses golpes. Esses jogos antigos, golpes são difíceis de, de dar. Eu acho. Mas é um jogo legal. Quem puder, é, dá pra jogar online. Opa! E toma! Agora você vai ver Uhul <risos> Eita Nossa. Uh, Faz tempo que eu não jogo esse jogo Vem querer ficar pulando Dando ó, oh! Toda feliz Eita Bem, vou te agarrar Porrada Toma Meu especial Especial dá é pra sobreviver não meu, Só mais um golpe pra você ó, oh, só tá com risco de vida, morre aí. Round one. Ah, vem com esse seu, seu radu tá. Olha, dando um tapa na minha cara. Não vem, não. Eu preciso. Olha, saindo do meu golpe. Meu, tô perdendo. Puxa vida. Morri com o tapa na cara. Vai voar Filha, nada. Eita, a menina, não para Nossa Vai sozinha E não deixa eu bater Olha Minha vez Minha vez Puxa, eu tô morrendo! <risos> Chega, <risos> mas também não para. Ganha aí. Round fight. Vem com é essa mão. Para cima, pilão. Pilão da águia. Toma de novo. Eu quebro o controle, mas sai. <risos> Eita. Eu sou mais um golpe pra você morrer. Vai. Eu dou um chute é pra levantar. Vem querer dar tapa na minha cara. Oh, né? Agora você vai ver Especial Toma Tá morrendo Eita Vai só mais uma porrada Pra ir bastante sangue Eita Vai, morre Vá Tá chulesada na cara E é isso aí? E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então até mais. Tchau.